E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Tietchan, trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificação para tá recebendo todos os vídeos que sai aqui do canal Sr. Tietchan. Segue nas redes sociais que tá tudo aí na descrição. Instagram e Facebook. As únicas redes sociais que eu tenho no momento. Então dá uma moral aí, segue lá no Instagram, porque lá onde que eu tô postando muitas coisas engraçadas. Garanto que você me seguindo, você vai curtir. Então, beleza, né? Também dá uma meio uma lá na fotinha lá, né? Que isso aí é bem legal também. Tá? Também, né? Depois eu retribuo lá na sua fotinha Dando um amei também, meu parça é Trocando likes, tá Hoje eu tô aqui na 337 Vou mostrar minha nova continha que o inscrito deu Foi um tal de Jovan Um salve pra você, mano, tamo junto O último vídeo não saiu com o áudio, me desculpa por isso Eu expliquei o motivo aí Quem assistiu o último vídeo que eu apaguei do canal aí Então já sabe o motivo, porque não saiu sem áudio é, Não vou nem falar o que foi Porque o YouTube agora, ultimamente Tá um desgrama, né mano Tá acabando com os canais pequenos, imagina com os grandes não, tá acabando com os canal grandes, mais nos pequenos, bem trocando as palavras. Mas enfim, continha de uma renovada um chapéu e na roupa. Olha pra vocês, verem. conseguiu pegar 290, é, é 296 mil FC. Hum, Maravilha, parceiro. Tá, oh mano, essa continha tá muito top. Ela tá com o pet da Fênix. Eu não sei quantos que custa esse pet da Fênix para na moral, não sei mesmo, galera. Eu vi isso aqui, mano. Daí eu fiquei observando assim, né? Ah, agora eu sei um, um negócio aqui. Acho que é assim, aí ó, já acerta aqui daquele naipe Mas então, como eu tava dizendo Eu não sei quantos que custa o pet da Fênix Deve ser caro, porque até os níveis altos aqui falou como que você conseguiu o pet da Fênix Não sei o que, mano, me vende essa conta Não sei o que, os caras já querem que eu venda a conta peguei a conta já faz, que ver Acho que uma, uma semana, ou uma semana e meia daí Eu tô upando a conta Daí os caras já querem que eu vendo, tem nada disso não meu filho Vou dar uma upadinha aqui na conta Daí se eu não jogar mais eu vendo Mas por enquanto eu vou focar um pouco aqui nela Pra ver se eu consigo pegar pelo menos um meio milhão o FC aqui nessa continha e free mano você coloca nada entendeu Quero passa conta free, porque Eu tô fazendo meu serve, tá custando um dinheirinho Aí, não quero gastar no 337 Não, só quem quiser me ajudar aqui Pra eu aceitar, né, parceiro? mas tamo junto, né, mano Deixa eu pegar essas coisinhas aqui Recebe isso aqui, tudo mais Ó, vou mostrar pra vocês aqui no salão da arena Se dá pra fazer alguma coisa aqui Mas eu acho que não vai dar pra fazer nada, porque os caras tão bem Forte aqui, mano, e no último vídeo O cara falou jeito aqui Mas não tem avanço aí na sua arma Olha aqui, mano, avanço 1 um aqui na arma Por isso que eu coloquei no título, porque tem avanço eu não ia ter colocado no título que tem avan avanço na arma, avanço 1, mas tem avanço mais 12. Aqui tá full é o 12 pode-se dizer que só com a arma que tá avança e tudo mais. Mas enfim, vamos ver aqui se vem alguma coisa na né, praia de magia defesa e dano aqui porque fui burro. Tirei um negócio lá de dano, era para estar tá, ela. Pegou 300 mil de FC, então galera, como eu tava dizendo aqui, mano, eu até me perdi aqui porque. Ou foi inventar que verdi no banheiro aqui daí que a de descarga pega tudo aqui meu meu quarto é do lado tá ligado daí é bem é, é na frente o banheiro daí pega tudo quando o que veda de descarga não adianta ter porta nada que pega vou fazer uns pvp aqui eu também perdi mais ou menos aqui onde cotava mas vamos lá né galera a continha tá tá razoável mano vou tentar o a conta aqui que, que vocês acham aí tá bom a conta mano tá legal vocês me dão uma dica aí, parça porque tipo assim eu não sei upar muito bem a pontinha aqui. Me fala aí que, que eu posso fazer para tal tá o pro, por os 500k de FC, né, mano? Me, é me diz aí quem tiver tempo, galera, e for confiável, mano, tem um grupo aí do WhatsApp. Você entra lá e conversa comigo. É o único ADM que tem lá, sou eu que é o dono do grupo. Daí você conversa comigo lá, daí você vai ver uma fotinha e tudo mais. Você vê lá que é eu, vai lá e conversa comigo. Vamos trocar umas ideias, daí eu te passo que ver a senha, mas não vou te passar a senha da mochila Só vou te passar a senha para você conseguir as coisas, mano Senha da mochila eu não vou passar porque eu tenho de confiar demais no cara Porque a última vez que eu fiz isso aí, de negócio de passar a senha, perdi um canal TV de 3K E também perdi uma página de 120 mil curtidas Que era pra mim tá com ela até hoje Ah, tá tirando, pegar boot, mano Fazer o que, né? Eu vou lá pra cima desse boot aqui porque eu mesmo não manjo nos... Vocês sabem, né? Não manjo muito assim no PVP. Último vídeo que eu fiz, cara, muita gente tava me criticando, mano. Queria só ver. Então me dá dinheiro, Marça Se tá tão fácil assim pra vocês upar a continha, é só falar assim, ó. Toma aí, Tietchan, ó. Toma aí o upa a continha. Porque cupom aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Recarregar. Calma aí, deixa eu matar esse boot aqui, eu acho que... É beleza, mostra aqui pra vocês. Ó, recarregar, vocês vão ver que é caro, mano. Não é baratinho assim, não. Vocês pensam que quer ver se fosse baratinho, eu tinha colocado até pro PayPal. Tinha que ver 30 conto lá no PayPal, mas aí 3 mil cupom, mano, 30 reais. Nossa, é caro demais. imagina o cara vai lá, gasta que ver dinheirão aqui para upar a conta dos outros, que nem tipo assim, que nem tem a senha e-mail, essas coisas, só tem a senha e nem é dele, tudo mais É fácil, você coloca o cupom O cara que vê, a hora que a conta tiver bolsa Eu nem conheço o cara direito, depois o cara Pega a conta pra ele Então vamos querer esperar, né galera Vamos ver o que vai virar essa continha aqui Eu vou upar ela para poder fazer vídeo Aqui na 337 para vocês Poder ajudar vocês, porque Durante o tempo que eu vou upando, eu vou aprendendo mais Isso que é o bom, então É vivendo e aprendendo, né mano Não vou confiar tanto, mas se eu quisesse ter colocado uns cupons, já tinha colocado hoje mesmo. Mas eu vou fazer isso não, porque sei lá, né? Ó, <risos> oh, até matou o boot aqui, né? Vamos ver se eu pego o player. Mas a última vez que eu peguei o aqui, quando eu tava jogando, eu peguei um cara cavalo, mano. Eu não consegui nem dar um tapa no cara. O cara já mandou um full, já pegou na minha, na minha cabeça e já matou na hora, parça. Os caras aqui tá abusado, meu parça. Pra gente falar um negócio moeda VIP, pra mim ativar a VIP aqui dessa conta, sabe quanto que é? 50 reais, mano não, pode colocar uns 100 reais aqui né 100 reais vou mostrar aqui para vocês aí, ó, se for para ativar 6 mil cupons, mano 6 mil cupons por 6 meses aí, aí é recarga de 300 cu... é, 300k de cupom. 300 reais tem que ser muito animado muito animado mesmo 300 reais dá pra você pagar, do... eu pago dois meses na minha internet que é, é 300 mega eu fico de boa, mano Dá pra fazer muito vídeo aí pra vocês, live, e falar em live, vocês querem live, velho Tô com saudade de fazer umas lives aqui pra vocês, todo dia e tudo mais Ó, tá vendo aí, quando pega um cara, mano, o cara é cavalo Você pode ter certeza, que esse cara aqui já tá bem forte Mete da Xuxa, eu vou zoar aqui, ó da Xuxa, mano. Nem PC da Xuxa, a NET da Xuxa, porque... Cara, que é isso, mano? O Paco... O mais é engraçado, galera, é que os caras que gastam dinheiro nas contas é os que tem a internet mais ruim. É isso que é engraçado. Pode ser advogado, isso aqui. mas Eles gastam dinheiro na conta, mas na internet os caras não gastam, não. Os mais gastam na internet mesmo. <risos> Eu vou fazer lá Vai pro cara depois vê lá, senhor Tietê, uma 4k tá? Que já sei, até mais ou menos um ângulo, mas... Hum... Então eu sou mais forte que esse cara Que eu comecei primeiro, é o que eu imagino Vamos ver aqui se eu consigo matar o, o parça aqui, né, mano? Um salve aí pro... Banifema Alguma coisa assim, vocês estão vendo o nome dele aí É porque às vezes a gente não sabe pronunciar certinho o nome do cara Mas enfim, eu acho que aqui vai Without you I remember myself O moral, galera, eu tentei aqui achar umas pessoas. é que é de noite, mano. 7 horas da noite. Não acha ninguém. Vou postar esse vídeo pra vocês. E, mano, eu vou analisar esse vídeo todinho pra ver se tá com... Ó, tá com o áudio, tá certinho a edição, tá bonito pra ser postado, beleza? Mas não tem nenhum problema. E quem quiser me ajudar aqui com o cupom, qualquer coisa, o nick é esse daqui, ó. Mó estranho aqui, ó. Mas vai estar tá na descrição pra vocês, que quiser me ajudar no... Os cupons, se você for um cara aqui, boyzeira, né, mano, se quiser e for humilde também, se quiser dar uma moral pro Tietchan Pra agradecer, cara, na moral, tamo junto. O top do servidor aqui, eu vou mostrar para vocês quem é, galera. Isso aqui é a associação que associação com a entre hoje, top do servidor isso é esse daqui, mano. Eu mesmo não conheço, não faço nenhuma noção também de quem é, não faço nem questão de conhecer também, né. <risos> Mas a continha do filho da mãe tá assim, né. Daí os caras gastam tanto dinheiro aqui que fica parecendo que é DD de em Pirata, tá ligado? <risos> Mas enfim né galera, era esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, o que você vai fazer? Você vai se inscrever no canal se for novo, deixar um like, compartilhar o vídeo e também, quer ver, me seguir nas redes sociais para estar tá recebendo todos os vídeos, também todos os conteúdos que saem de DD Tank Cara, eu sei que é muita coisa pra fazer, mas faz isso aí que você vai estar tá me ajudando muito Se você quer mais vídeo aqui de 337, comenta aí, tchê 337, beleza? Tamo junto, um abraço do senhor Tchê, até o próximo vídeo e falou